Não se esqueça de se inscrever no canal e comente aqui o que você achou do vídeo. Aí uh, Eu liguei para o Ricardo Ricardo, nem é a nossa função, é a função da prefeitura, mas eu quero ajudar. Eu, eu já estive aí no teu lugar, eu sei o que é uh, a necessidade e sei também o que é a necessidade da população de rua. Eu liguei para o padre Júlio, eu gosto dele, já tinha uma arranca, arranca-rabos no passado, mas eu respeito o padre Júlio Lancelotti. Aquilo que ele faz, ele faz com sinceridade também. Uh, liguei para o padre Júlio, padre, vamos ajudar. Eu vou conseguir cobertores, meias, gorros, colchões, aqueles uh, sacos de dormir, de. igual uhum. de acampamento, uhum. uh, eu vou conseguir tudo isso e consigo rapidamente. E conseguir com o setor privado. Porque se fosse governo, Igor Monaco, você tem que fazer licitação. Então, um negócio 120, 150, 180 dias, um erro. Que o governador ele tem que chegar e falar assim, ó. Deixa o Estado para lá, vou aqui pegar meus amigos Na iniciativa <risos> privada e vou e fazer é acontecer E é bizarro, mas é um foi um isso bizarro. que eu fiz Eu liguei para os meus amigos, <risos> empresários